Olá a todos os estudantes! Como vão vocês? Eu sou a Rebeca Cury, do time de biologia do Descomplica, e no Quer Que Desenhe de hoje vamos ver com detalhes o ciclo da água. Temos que lembrar que a água é essencial para a vida, e os processos que ela participa também vão ser. Então muita atenção no vídeo, e tenho certeza que depois dele você não vai mais ter dúvidas em relação a esse assunto. Não se preocupe que depois de assistir tudo você pode, na descrição, clicar no link e baixar esse mapa mental completo. Bom, vamos começar? Antes de falar sobre o ciclo, temos que lembrar um pouco sobre as mudanças no estado físico da água. Temos a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, a vaporização, que muda do estado líquido para o gasoso, a liquefação, que muda do estado gasoso para o líquido, a solidificação, que muda do estado líquido para o sólido e, por fim, a sublimação, que passa do estado sólido para o gasoso. Todas essas mudanças podem ocorrer em algum momento do ciclo da água, mas os dois principais relacionados ao ciclo biogeoquímico são são a vaporização e a liquefação. A evaporação é um tipo de vaporização, onde a água se torna gasosa ao ganhar energia. E este processo acontece de maneira lenta. Já a liquefação acontece pela condensação, onde o resfriamento do gás faz com que ele se condense em partículas de água líquida. Ok, agora que relembramos estes conceitos, vamos para ele, o ciclo da água. Este ciclo é dividido em duas partes, o ciclo curto da água e o ciclo longo da água. No ciclo curto, temos apenas a participação de fatores abióticos, enquanto no ciclo longo, temos também a participação dos seres vivos. Vamos começar o ciclo, então, para entender melhor? As moléculas de água estão o tempo todo no ar, na sua forma gasosa, e quanto à queda de temperatura, ocorre a condensação. Neste momento, partículas de água na atmosfera resfriam e se juntam, formando as nuvens. Quando a quantidade de água líquida é alta nessas nuvens, ocorre a precipitação. A forma mais comum de precipitação é a chuva, mas também pode acontecer com neve e granizo. Quando chega na superfície da Terra, a água pode se acumular em outros corpos d'água, como mar, rios e lagos. A água também pode sofrer infiltração, enchendo lençóis freáticos. É interessante lembrar aqui que quando essa infiltração carrega muitos sais e outros nutrientes para as camadas mais fundas do solo, temos o processo de lixe A água infiltrada pode retornar à superfície da Terra, chegando a outros corpos d'água que falamos antes. O calor do Sol sobre a água na superfície faz com que ela sofra a evaporação, retornando ao estado gasoso da atmosfera. E aqui fechamos o ciclo curto da água. Mas ainda não acabou não, tá? Vamos ver como fica o ciclo longo? Neste ciclo, tudo acontece igual, mas tem umas etapas a mais. Após chegar na superfície da Terra, a água pode ser consumida pelos seres vivos, seja absorvida pela raiz das plantas ou ingerida por animais. Além disso, depois de passar pelo corpo de um organismo, o retorno da água para a atmosfera acontece de outra forma. Aqui temos o processo de transpiração, ou seja, no ciclo longo temos tanto a transpiração quanto a evaporação, e podemos chamar isso de evapotranspiração. Bom, acabamos por aqui. Agora já está sabendo tudo sobre o ciclo d'água, né? Então não deixa de comentar alguma sugestão de tema para os próximos mapas. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum resumo que a gente posta por aqui. E claro, você pode acessar o conteúdo completo com o curso, cronograma e planejamento de estudos lá no site do Descomplica. Deixei o um link com desconto para vocês aqui na descrição. Não se esquece que também tem o link para baixar de graça esse mapa mental completo, também na descrição. E nos vemos no próximo vídeo.